Hoje dia 19 do 11 de 2020, a Rockstar Games lançou em suas redes sociais um teaser sobre a grande nova DLC que vai chegar em dezembro, a tão aclamada DLC que a Rockstar falou que seria a maior e provavelmente seria a última, mas isso daí só seria rumores mesmo. Então deixo vocês aí com o um clipe e voltamos já. infelizmente como vimos aí no vídeo Rockstar não colocou muitas informações e o vídeo ele passou muito rápido com alguns flashes de imagens porém a gente consegue analisar algumas coisas por exemplo conseguimos ver a ilha ou vila ou ilha que a gente vê aí e também a gente consegue ver uma parte rural ou uma plantação ainda não conseguimos saber mas eu reparei numa coisa, que essa foto da parte rural, ela se parece muito com aquela parte do lago ali perto do aeroporto do Trevor, sabe que ele faz aquelas emissões de importação e exportação aérea, né? Eu reparei que é muito parecido, porém isso tudo ainda é muito desconhecido e ainda estamos no começo da investigação, né? Também a gente encontra um corpo com uma maleta do lado dele. A gente ainda não sabe informações sobre esse corpo porque também a cabeça dele, a, ou a face, ela está totalmente desconfigurada, a gente não consegue estar tá meio que um arranhado, é, uma queimadura bem no rosto mesmo. Eu tenho algumas imagens passando aí para vocês verem. só que a gente não faz ideia do que pode ser esse, esse suposto corpo, suposto corpo, né? É, ele também tá localizado aí do lado da loja de máscara, do lado entre aspas, ele tá meio rente ali, você pode chegar lá, uma sessão online mesmo, ele ainda tá estirado lá. Você pode tentar chegar lá para dar uma olhada com seus amigos, tirar uma print aí como recordação que você esteve presente aí antes da EDLC, né? Tirar onda com o Zunovato. Mas é isso, a Rockstar não deu tantas informações aí sobre a DLC. Mas também tem aquela construção que tá acontecendo perto lá do cassino. Na verdade, perto não, tá acontecendo no cassino. Só que não faz tanto sentido com as imagens do taser, né? A gente consegue ligar uma coisa a outra. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que pode ser essa DLC e as suas teorias também. Poste aí que eu vou ler todas, hein? Falou!